É difícil a gente se entender quando a gente não tem ideia de onde a gente vem. Imagina que a gente pensasse que somos todos é, frutos dos piolhos de algum tipo de divindade. Tem um mito assim mesmo. Por isso que livros como o Sapiens são importantes. Uma breve história da humanidade. E o Val Noah Hariri, a tradução é de... Janaína Marco Antônio, quem indicou esse livro foi o Zuckerberg, o dono lá do Facebook, mas eu li mesmo por causa do Carlos, que é um cara que eu respeito muito e gostou do livro e eu acho que eu sei porquê, só que apesar disso eu não vou recomendar, quer dizer, eu vou mas com ressalvas, ele é uma boa sinopse da nossa história e isso é bem legal, mas ele tem um vez esquisito, eu já vou voltar nesse ponto, tá? A gente começou a nossa história como caçadores-coletores há 200 mil anos. Aí lá, pelos 70 mil anos, 30 mil anos atrás, entre 70 e 30 mil anos atrás, teve o que o Yuval chamou de revolução cognitiva. Não é só ele que chama, não. que a gente começou a desenvolver um monte de coisa, ferramenta, cultura, um monte de coisa. De uns 10 mil anos para cá, a gente desenvolveu a agricultura, viramos servos do trigo, de acordo com o Yuval. Já é um certo viés, mas vamos deixar um pouco mais à frente isso. A gente acabou desenvolvendo é, cidades, culturas maiores, e fomos perdendo essa coisa do caçador-coletor. E, mais uma vez, o viés, a gente foi expulso do paraíso, de acordo com Yuval Noah Hariri. Ele não fala é, expulso do paraíso, mas ele deixa bem claro que não foi uma boa ideia, não foi uma boa ideia, não foi legal a gente deixar de ser caçador-coletor. Vieram as civilizações, que trouxeram para a gente cidades, doenças, escravidão, estresse. Né? Depois veio o dinheiro, depois veio a ciência e tecnologia. Na que da ciência e tecnologia, a gente criou esse mundo virtual que a gente vive hoje, que a gente foi criado numa velocidade muito grande para a gente ser capaz de se adaptar a ela. E hoje a gente está perdido. Somos caçadores-coletores perdidos no mundo virtual que a gente não consegue entender direito. Bom, o que, que importa nesse livro, a meu ver? A informação, o fato de que somos caçadores-coletores, nós somos modificadores de ambientes, isso é uma coisa bem importante, tanto do livro quanto da nossa história, e ele não dá um destaque para isso, mas nós somos os únicos capazes de manter e restaurar a vida na Terra. Bem, isso é o livro. Quais são os problemas do livro? O primeiro problema é o viés. Eu já deixei claro esse viés conforme fui fazendo a síntese da sinopse. Mas vamos especificar melhor, né? É essa sinopse do Paraíso Perdido, que a gente foi expulso, que a gente devia ter, que era muito legal ser caçador coletor e talvez fosse sim uma vida mais agradável. O problema disso é que você atribui à humanidade uma inteligência sobrenatural. Ele também acaba atribuindo uma certa consciência sobrenatural, não só uma inteligência, mas uma consciência sobrenatural a nós. O que é engraçado é que ele começa o livro falando que a gente não deve se sentir a parte dos outros animais, dos outros seres vivos da Terra, que somos todos a mesma coisa mais ou menos, cada um se especializa no que pode para sobreviver melhor. Né? E sobreviver melhor significa replicar melhor os seus genes. É para isso que serve é, a vida. A vida serve para multiplicar genes. E a vida dos animais um pouco mais pensantes, não pensantes no sentido, oh, sou um gênio não, que pensam o desenvolvimento não só de genes, multiplicação e propagação não só de genes, mas de cultura, de memes. para é isso que funciona, e quanto mais pessoas, mais memes a gente gera, mais cultura a gente gera. Assim como a gente constrói organismos genéticos, a gente constrói organismos meméticos. E não é nada de mal, oh, meu Deus, somos humanos horríveis, burros, Somos tão burros como todos os outros animais que existem no planeta. Até um pouco mais inteligente que a gente tem a percepção, pelo menos, de que, opa, estamos criando coisas. Né? Um outro ponto enviesado dele é essa ideia de que, aparentemente, a existência teria o objetivo de atingir o prazer. O prazer é um artifício para a gente existir, não é o um objetivo final. Né? Acabei de falar que o objetivo final é reproduzir ideias. É um impulso natural, acontece assim, não adianta a gente falar assim, ah, não gostaria que fosse diferente. Cara, não é. Nesse planeta não é assim. Tudo indica que não é assim. O que rege o nosso desenvolvimento são as regras da evolução. E tanto os organismos físicos quanto os organismos culturais se desenvolvem dessa forma. E a gente vai tentando se adaptar, né, tentando existir no meio desse caldo de evoluções. Um outro ponto bem estranho do livro é um certo nudismo e anti cientificismo que é esquisito porque o cara é um acadêmico, um cientista, e ele meio que se contradiz nisso. Uma hora ele é meio nudista, numa outra hora não. Numa hora ele é meio anticientífico, outra hora não. Lembrando que ciência não é nada místico, né? Ciência é um método que a gente tem para verificar se... Aquela coisa que a gente intuiu realmente faz sentido ou não. Você negar a ciência é meio que negar a realidade. Então ele fala muito assim, ah, os acadêmicos diziam que... Os acadêmicos de ontem diziam, os acadêmicos de hoje dizem outra coisa. Porque descobriram que aquilo estava errado. Só que ele não fala, os acadêmicos agora sabem que... Ele meio que dá a impressão de que alguma outra coisa substituiu o conhecimento acadêmico, mas ele mesmo é um acadêmico e as ideias vêm da cabeça. Não dá para entender muito bem esse problema que ele tem com o acadêmico, que ele tem com a ciência. Talvez seja uma estratégia para vender o livro, porque as pessoas é, hoje em dia têm um certo medo da ciência, então eles pegam aquele livro e dizem: assim, uau, esse livro transcende a ciência. Cara, transcende a ciência é viagem da cabeça da pessoa, pode até estar correto, mas a gente precisa de um método para ver se aquilo está correto ou se é uma viagem pessoal daquela pessoa. A viagem pessoal daquela pessoa. É, outra coisa que incomoda um bocado nessa abordagem é, dele é que ele enfiou na cabeça que é, tudo é mito. Dinheiro é mito, é, empresas são mitos, a cultura, as religiões são mitos. A religião se baseia no mito, mas a religião em si não é um mito. Né? O que, que é um, um, um mito? Ele, Para ele, mito é qualquer coisa que é criada pela nossa cabeça. Isso não é um mito, isso é uma construção cultural. Né? Aí eu concordaria com ele, assim, tudo é uma construção cultural, tudo é uma construção memética. Lembrando que todo ser vivo, não é só a gente, é, percebe o mundo de uma forma virtual. Você vê do mundo que te interessa. Se eu achar, até coloco um artigo aqui interessante sobre isso. Mostrando que é, cada ser, uma planta, um animal, um fungo, ele percebe a parte do mundo que interessa a ele e da forma que interessa a ele para a sobrevivência dele, reprodução dele, etc. Enfim, a forma como o livro estrutura a nossa história evolutiva, de onde nós viemos, quem nós somos, é bem legal. As bases que de informação, de evidências que ele cata para que ele reúne para demonstrar essa essa evolução, essa sequência, essa nossa história evolutiva, são legais. A forma como ele interpreta algumas, várias dessas informações é um bocado enviesada. E aí a gente tem que ter o cuidado da leitura crítica. Recomendo a leitura com essas é, ressalvas. Se você curtiu o vídeo, clica no joinha. Se você achou uma porcaria, por favor, não clica no dislike. Comenta ali, ó, oh, não gostei por cada disso. Mas se quiser, clica no dislike também, que é um direito seu. Se não é o primeiro vídeo que você viu do canal, ou se você ficar curioso e der uma olhada em outros vídeos e gostar, assina o canal. Ele está aqui, se não me engano, o botãozinho para assinar. Vamos ver se eu chego a 100 mil. E é isso. Espero que seja útil para você, essa singela resenha de 78 minutos. Bye! É impressionante a quantidade de ruído que chega na minha casa. É furadeira, é lixadeira, é esmelilhadeira, síntese, síntese, é. É, conforme eu falava da síntese, por que, que é difícil falar síntese da síntese da sinopse? Não é possível que isso não vaze. parece que eu estou dentro de um escritório de dentista misturado com chão de fábrica.